A gente está voltando, deixa eu só colocar Daniel para traduzir aqui. E eu queria que a gente prestasse atenção em algumas coisas nos nossos corações. É, a primeira coisa que eu queria é que a gente pegasse o espelho novamente. E que diante do espelho a gente tivesse coragem de pensar um pouquinho sobre onde é que a gente tá como é que a gente tá E eu queria fazer isso com a percepção de que muitas vezes, para nós, é mais fácil pensar sobre como é que eu preparo uma avaliação do que como é que eu lido com a avaliação. A Laís estava compartilhando um pouquinho sobre o medo de ser avaliada. E eu acredito que nós já conversamos algumas vezes sobre isso. A maioria de vocês, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Muitas vezes nós nos movemos por medo, culpa e vergonha. E ao invés de nós abrirmos nosso coração para recebermos revelação, cura e encorajamento de Deus, nós simplesmente é, queremos avançar. Tem bastante gente que está sem o vídeo, só me deixa saber se você já voltou. A gente acredita que tem um pedaço muito chave, muito especial para essa próxima parte. Então eu queria que você só desse um sinalzinho, dá um joia para mim, né? Na, vai lá na reação e deixa a gente saber que você está aqui, porque a gente acredita que tem mais um pedaço para a gente olhar para a gente eu queria agora que você pegasse o espelho de uma maneira um pouquinho diferente. Eu queria que você olhasse no espelho pensando o que, que a palavra avaliação traz no seu coração. É confortável? Mexe com o seu orgulho? Com a sua reputação? Faz você querer se justificar? Porque nós estamos, sim, falando de coisas que nós vamos avaliar e que podem ser medidas. Nós estamos, sim, falando de sermos avaliados de diferentes maneiras. Mas quando Deus fala para Adão, onde é que você está? Ele está chamando Adão para olhar no espelho e se avaliar. E dizer, eu tô longe de onde eu deveria estar. E eu estou tentando me proteger de Deus, porque eu tenho medo dele. Eu estou tentando cobrir a minha vergonha, mas eu me comprometo e eu me firo ainda mais. E eu me distancio do amor ao invés de me aproximar. Hum. Então eu queria que você olhasse para o espelho agora, respondendo a pergunta, onde é que você está relacionado à avaliação? Quantas folhas de figueira você já tentou usar? Quantas vezes você se escondeu ao perceber que o Espírito Santo estava tentando te revelar alguma coisa? Estava te chamando para responder e fazer diferente alguma coisa. E eu vou dar para vocês dois minutos para olharem no espelho e responderem a essa pergunta. Onde é que eu estou? quando a gente fala sobre avaliação. O que, que eu preciso que Deus mude na minha percepção? Para que eu tenha vida e vida em abundância. Para que eu tenha liberdade diante dos meus erros de dizer, Deus, eu não sei. Eu preciso de graça e eu preciso de revelação. A graça que educa, como está escrito lá em Tito, para me mover de uma maneira diferente. Para aprender mais. Para acreditar que eu posso aprender uma nova habilidade. Então eu queria que você agora silenciasse, olhasse com coragem e graça para o espelho e deixasse o Espírito Santo ministrar o seu coração. E a gente vai dizer daqui a pouquinho, se a gente continua em grupo, se a gente vai para os grupos pequenos para orarmos uns pelos outros. Mas, por favor, tenha coragem de olhar no espelho, respondendo onde é que você está. Você está nu. E isso nunca foi problema para Deus, que também não seja problema para você. Espírito Santo, enquanto meus irmãos olham no espelho, enquanto nós olhamos para essa realidade, eu peço que você traga revelação para cada um de nós. Que você seja aquele que nos ajuda a responder onde é que nós estamos no que diz respeito à avaliação. Traz luz para cada um de nós, traz graça para cada um de nós.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 É... Nós não estamos com muita gente hoje. E uma das coisas que eu queria é que a gente orasse pelos nossos irmãos, porque eu sei que muita gente está tendo desafios para estar tá aqui. Então eu estou juntando os grupos. O grupo 1 um e o grupo 2 vão estar tá junto, 3 e 4 vai estar tá junto, 5 e 6 vai estar tá junto. E a minha proposta para vocês, a gente vai ter 10 minutos, 15 minutos. Eu vou dar 15 minutos para vocês. Orarem juntos. Mas eu vou pedir uma coisa: que vocês é, sejam muito honestos ao compartilhar a resposta de onde é que você está. Eu acredito que quando nós oramos uns pelos outros, vem algo que é Deus dizendo para a gente: tem vida, tem vida em abundância, eu acredito em você, eu sustento os seus braços nesse dia. Eu sou testemunha do que Deus está te propondo. E eu quero que te lembrar que o Deus, Emanuel é com você e por você. E assim você pode avançar. Então eu vou dividir as salas. Deus abençoe cada um de vocês e que tenha vida nessa jornada. Em nome de Jesus. Tá nem da minha bolsa, eu acho. Eu não assim. sabe onde pode estar. Então, tá está em cima da caixa? Ou a Tassi levou lá para baixo? então ah, tá em cima da caixa. Ah, eu... Peraí, onde tem tomada aqui? Onde tem tomada? Aqui, que é. Põe. Ai, Jesus. Eu tô muito cansada. Mas eu falei para a Laís: a gente batalhou né? Não foi só uma aula. A Tassi tá, tá, tá quebrada lá embaixo. Ela veio aqui. A Tassi também conversou com a Gabi, com a Talita, com a Débora. Ah. Deus abençoe. Eu tenho que falar com a Débora. Eu peguei só ela... elas falando e eu cheguei uma frase. Tassi foi bom, mas que ela ainda vai precisar conversar mais. Mais um pouquinho. Hello. I came back because there were some in my room that didn't speak uh -huh. English. And I thought, you don't want to be trying to speak English in a situation like this. <laughs> yeah. This is art language stuff. <laughs> It just yeah, I was awesome. trying to, I, my battery was dying. I was, oh my gosh, I need to change the room. I need to, <laughs> because I was going to go in, into a room just to listen yeah. to them. Yeah. To see how they're going. Yeah. Well, it always changes things when, when we go in the room. So sometimes you have to kind of weigh that: go, that going help or is that going kind to of uh -huh. distract? And I thought, yeah, they don't even be talking about how to say it so I can understand it. One thing oh. was, I was just wondering because I, in the evening sessions, mm. I think what God's going is doing is taking us deep. Mm -hmm. Because we are learning a lot. But mm -hmm. I was just thinking about the past few weeks. In the evenings, God's just like, hey, let's look inside your hearts. Let's look let's look to yourself. And I was just, Laiz was talking. Because we had a crazy day today. And she was just like, oh, I wish I could skip this session. I thought, I, you can do it. But I don't think it's a good idea. Because God's doing so many things and they are going to, Have more things to go after, or oh, just let me stop the record.